Até enviei, enviei ali um comentário, eu estava com dor lombar, eu consegui melhorar da dor lombar. Acho que era ciático, porque era dos lados, da coluna, dos dois lados. Uhum. Mas eu consegui melhorar 100%. Eu comecei a procurar dor e não achei mais. Uhum. Oi, bom dia, que prazer. <risos> prazer é todo nosso, seja bem-vinda. Então, eu preciso muito, muito, muito um, tirar umas dúvidas. Diga, no que, que eu posso te ajudar? Então, eu tenho muito interesse em aprender, mas eu estou com dificuldade minhas mãos, eu tenho artrose nos dedos, então eu estou com dificuldade de fazer as massagens. E tenho também cirurgias de coluna, de quadril. E tenho fibromialgia. Tenho dificuldade de alcançar meu pé. Olha, você. E tem, você eu tem tô um com um ponto... problemão, né, doutor? Não. Não, quer ver, ó? Você quer olhar com solução? Sim. Sim. Quer melhorar, isso? De verdade? De verdade? Respira, respira. Tá tudo bem, tá? Tudo bem, você tá aqui entre amigos aqui, tá? Quem tá aqui com a gente? Tô eu com você. Tem mais 76 pessoas aqui ao vivo com a gente. Todos nós estamos ligados, alinhados em ajudar pessoas. Respira. Respira. Tá? Respira. Tudo bem. Tudo bem. Você quer uma boa notícia. Quero. Quer? Quero. É, eu me coloco como especialista em fibromialgia. Eu me coloco. Respeitosamente eu me coloco. Por quê? Porque todas as pessoas que já passaram por mim com fibromialgia, todas elas melhoraram. E Minha mãe é não consegue nem andar, fazer. também sofre. Que bom né? que bom saber. Então você vai ser mais uma na minha lista que vai melhorar. Amém. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O quanto tá. você quer melhorar da fibromialgia? Eu preciso melhorar 100% porque eu quero continuar trabalhando. Isso. Bom, vamos, vamos combinar assim, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos. A contagem regressiva para deixar fibromialgia no passado. Tá. Vamos. Vamos. Você está participando da maratona? Estou. Você participou ontem? Participei. Você fez a auto aplicação? Você conseguiu fazer um pouquinho? Tentei, tentei. Até enviei, enviei ali um comentário. Eu estava com dor lombar. Eu consegui melhorar da dor lombar. Acho que era ciático. <risos> Porque era dos lados da coluna, dos dois lados. Uhum. Mas eu consegui melhorar 100%. Eu comecei a procurar dor e não achei mais. Uhum. Uhum. Eu parecia eu alegre, menina. Me eu também, eu alegre. acredito que eu fiz direitinho, talvez a massagem, né? Eu consegui o ponto. E alegre, se alegre, comemora. Isso, eu fiquei Comemore. muito feliz. Isso. É. Isso. Isso que eu coloquei hoje o um tema do nosso 747707, né? Nosso 707 de hoje, novos caminhos na reflexologia. Sim. Você vai traçar um novo caminho. Tá com bom. Com um o aporte, com o suporte da reflexologia. Você vai mudar. Você já sentiu ontem a melhora? É, eu é senti. É uma construção, tá? É uma construção. Ontem você melhorou, hoje participe da aula de novo, tem mais aulas durante a semana e a gente vai até domingo juntos. Sim, eu quero melhorar e eu preciso melhorar muita gente, porque eu trabalho na saúde e tem muito, muita gente sofrendo. Mas eu adorei você falar que ontem você participou da maratona. Claro, um claro. Pessoal, conta para mim assim ou conta pro pessoal também? Você começou ontem a aula cheia de dor e aí você fez a autoaplicação? Como que foi? Sim, eu comecei a fazer como o senhor orientava e eu busquei a dor estava muito forte nesse local que eu comentei e eu busquei o ponto que o senhor disse que era ali na coluna, né? Nas uhum. costas. E eu comecei a massagear também, eu frisei muito também a parte da fibromialgia que o senhor comentou que era na nuca e no ombro eu tô com bastante problema também no ombro e, e eu fiz também a parte do ombro muito muito muito um e eu vou falar para o senhor a dor do ombro essa noite eu não achei eu pensei assim será que eu achei um travesseiro melhor mas não foi a massagem a massagem foi como porque ontem mulher. antes de eu ir dormir, eu fiz esses três pontos, porque são três pontos que não me deixam dormir. E e essa noite eu foi outra noite. Que legal. O o, o o ombro era como se espetasse agulha todas as noites e essa noite não houve isso. Que fantástico. Então, parece mentira, ah, mas é verdade. A maratona. É verdade. É. O evento em si, quando eu ouço um, um depoimento como o seu e tantos outros, eu, eu sinto que já valeu, já valeu a pena fazer a maratona. Já valeu a pena eu estar no campo de batalha, já valeu a pena eu ter ensinado. Uma única pessoa que eu consigo transformar, eu já me sinto pleno, realizado, e isso me dá muita energia para fazer de novo. Então, agora foi você... Eu fico imaginando assim, quantas, quantas lurdes tem no Brasil sofrendo também e que precisam disso. Sim, é uma doença do século, essa fibromialgia, né, doutor? Isso. É. ela já começou a ficar no passado. Já começou, verdade. Já começou. Isso. Agora, nesse, nesse instante, né, o dia amanheceu, você dormiu bem essa noite... Eu, eu tive eu tive momentos que eu agordei, mas não foi pelo minha dor, foi por uhum. outros motivos, barulhos, né? Sim. Mas pela dor, eu olha, foi uma diferença tremenda. Isso. Então, vamos falar assim, normalmente nesse horário, agora é 7h29, 7h30 da manhã. Normalmente tá. nesse horário, o seu corpo está cheio de dor? cheio de dor estava cheio bem mais com dor antes de eu levantar no movimentar na cama muitas dores no esticar encolher os pés muita muita muita dor e isso eu ainda tenho um, um pouco bom sabe no eu não eu pisar o meu peso dói muito a planta do pé mas eu tenho que enfrentar eu piso na, eu, eu sempre comento eu piso na dor para mim tocar deixa, ela embora Deixa eu perguntar, perguntar, eu quero... É, não sei se vocês estão observando o que, que eu estou fazendo. Eu estou conversando com a Lourdes e cada hora eu vim para cá. Por quê? Porque eu estou anotando. Para mim, Lourdes, isso aqui é a sua ficha terapêutica. Então, para vocês que vão fazer o curso, para vocês que vão fazer o curso, tudo que é importante que o seu cliente fale, você precisa anotar. Então, quando eu viro para cá, é porque eu estou anotando porque é um histórico certo. seu para eu poder certo. entender o seu caso. Então, eu gosto de ir no pontual. alto. Ah, nesse momento, você está com dor? Como que está? Nesse momento, eu estou com doloridos, não é dor. Isso. Então, nesse momento, eu é tá, Vamos dizer assim, é, se não fosse pela massagem, você acredita que o seu corpo estaria doendo mais agora? Muita dor, teria. Bastante dor. Isso. Então Queimou, vamos Queimou, assim, montadas. Isso, vou no detalhe, bem no detalhe com o cliente. Então, agora, certo. se você me permite, eu posso ser o seu terapeuta? Com certeza, é um prazer. Posso? Isso. Pode. Então, eu vou respeitar, obviamente, questões particulares, mas eu vou buscar ser o seu terapeuta nesse momento, tá? Certo. Na né? reflexologia. Então, ontem, quando, nós, quando você terminou a massagem, a aula terminou, você sentiu um alívio, ficou contente, e sempre, como você falou, você melhorou 100% ontem. Sim, sim. Da lombar, sim. Da lombar, sim. E das outras dores, numa forma geral, num contexto geral, daquilo que você estava para o final da aula, quanto que você avalia que você melhorou? O senhor sabe que é, é tantos pontos de dor que depois eu, fico, eu fiquei buscando as dores que foram desaparecidas. E a cervical mudou bastante. Uhum. mudou bastante agora eu posso dizer para o senhor ó no movimento eu tenho dor na, na cervical Sim. mas no movimento Mas parada não está doendo tá, se eu fico tá. paradinha não dói tá. então, meus vamos, mãos vamos, o Isso. vamos lá no detalhe, é. então... detalhe porque eu preciso tá. ter vamos um histórico Ontem a lombar melhorou 100%, mas melhorou. O, corpo, o corpo todo não melhorou 100% não não então, No contexto não. geral, num mix, vamos colocar numa salada e no mix, né? Certo. No mix, quanto que melhorou de 1 a 10? De 1 a 10, eu posso dizer que melhorou 7 Melhorou sete, perfeito. Então, 7. pessoal, é isso que eu faço com as minhas clientes no meu espaço terapêutico. Eu também faço Sim. atendimento online, né? Clientes que a contato, a gente faz atendimento online também. Tá? Aquilo que eu fiz ontem na aula. Para quantas pessoas chegaram na aula ontem, foi mais de 5 mil pessoas. Aquilo que eu fiz na aula para 5 mil pessoas, eu faço um a um fazendo atendimento online também, ou no meu espaço terapêutico. Então, certo. no contexto geral, você melhorou 70% no contexto geral. Geral. Não, isso. isso. Nesse momento, agora, nesse momento, 7 de setembro, 7h33 da manhã. Você se sente, uh, o 70% continua, ele caiu ou ele subiu a melhora? Como você avalia? Eu aqui sentada, eu não estou sentindo dor, doutor. Então, o alívio da dor subiu. Aumentou, subiu o alívio, Isso. muito. Então, nesse momento, qual a melhora que você classifica para você? Para mim, 9. 9. Legal. Então amanheceu melhorando mais 9. Então você está com 90% de melhora amanhecida. Importante, doutor, eu não tomei remédio. Isso. Vamos anotar não aqui, tô... ó. Tudo, ótimo. Tudo só vai falando, vou anotando. Certo. Não, não tomou remédio, né? Não tomei remédio. Pra um analgésico, tá? Para nada, Isso. nem para dormir. Isso. Então vamos lá. O que mais a gente poderia. Ter? Extrair essa conversa. É... A fibromialgia é sua. Sua não, né? Ela que chegou em algum momento, ela... Ela está indo embora. Está indo embora. Depende de você acreditar naquilo que está acontecendo com você e seguir em frente no método. Isso. A eu mentalizo tempo? muito. Há quanto tempo você convive? Vamos falar no passado? Vamos, eu convivo com a dor há 15 anos, doutor. Então, fala assim, eu vivia. Eu, eu vivia com, com dor. Vivia? Eu convivi, né? Convivi. Com. Eu convivi com a é. dor. Eu com não convivo tempo? agora. Eu convivi há 15 anos, doutor. 15 anos. 15 anos. De fibromialgia, é isso? Começaram as dores, e aí eu busquei os médicos uhum. e aí foi fechado o diagnóstico de fibromialgia. Mas começaram as dores após uhum. duas cirurgias de coluna. Uhum. Tá. Que, aí me veio também a depressão, né? porque eu fiquei limitada. Então, aí começaram uhum. as dores todas. Uhum. E agora melhorou. Está indo embora Dá pra acreditar as dores. Isso, estão né? Dá pra acreditar. acredito, acredito, acredito. Porque eu tô sentindo, doutor. Eu tô muito feliz. Isso eu então, só quero ouvir. Que tem cura. Ah, aí é uma coisa que a gente vai conversar bastante. Eu vou, ou é... eu posso ser bem no detalhe. Eu, Roberto. E para vocês todos que vão se tornar nossos alunos, vir para o curso, coloquem assim na, na, na mente de vocês: nós não trabalhamos com cura. Certo. Tá? Nós então, não trabalhamos certo. com cura. Nós certo. trabalhamos com harmonização energética. Que bom. Tá? Então, eu, eu busco também, que... eu acredito muito também sobre essa mentalização, assim, energias. Eu também, eu vejo muitos vídeos sobre isso, doutor. Isso. Só que até então você não tinha conseguido... Não. Não, eu estou buscando. Eu estava isso. buscando, eu encontrei. Ah, gostei. Começou a falar no passado. Eu estava buscando, agora eu encontrei. Encontrei, eu estou muito, muito confiante. Isso que legal, parabéns! Então, a gente não trabalha com ai, professor, queria que o senhor me curasse. Eu não curo ninguém, eu não curo ninguém. Eu trabalho com conhecimento, com expertise. Eu sei que em algum momento na sua vida você não tinha fibromialgia, não. em algum momento você não tinha. Não. Ah, professor, como o senhor fala, o senhor tem bola de cristal, não precisa ter bola de cristal. É uma, é uma lógica. É você verdade. Não, você não nasceu com fibromialgia. Você então. tem a sua história, o seu histórico, menina, moça, é, não sei se você é casado ou não é, se você tem filho ou não tem, mas você foi construindo a sua vida e em algum determinado momento coisas aconteceram que não foram do seu agrado. Sim ou não? Sim. E... Isso vem lá de infância, doutor, que eu Isso. busco, eu busco, eu busco, eu busco uma mudança Isso. de vida. Isso. Eu não aceitava a minha vida, ah, então é, eu, busco, eu buscava é, é. muito. Eu, eu tinha que vencer, eu tinha que ser alguém, entre aspas, né? Isso. Então eu busquei, eu fui a única da família que, começou a, que voltou à <risos> a, a escola. Eu hum. briguei muito para voltar à escola, para me formar hum. em alguma coisa. Então, isso. eu sempre fui muito, muito, muito insatisfeita. Uhum. Isso. Tudo na dose certa é bom. Na dose a mais, complica. É, eu não então, aceitava a isso, vida você... que tinha na minha uhum. família, então eu queria mudar, eu queria ser diferente. Isso. Então, tudo é bom. Em excesso, faz mal certo a vontade de crescer, a vontade de produzir, a vontade de ter uma vida melhor, a vontade de ter uma casa melhor, a vontade de trocar de carro, a vontade de ter isso, aquilo, legal. Todo mundo precisa ter essa ambição saudável. Saudável. Quando essa ambição passa do saudável, aí começa a entrar as contrariedades. Estou notando aqui, ó. Você ficava muito contrariada por não ter tudo aquilo que você queria? Muito, muito, muito. Era uma luta constante. Isso, então segura. Então, esta contrariedade te deixava em estado de alerta. Ah, eu preciso, eu isso. quero, não consigo pensar aquela, aquela ideia, tem que subir na corda e não consigo subir. Eu isso, que aquele eu esforço é em demasia, isso. Eu me esforçava é. muito. Parece que eu estava aí na sua história acontecendo, vendo você. O senhor, o senhor entende, né? Eu entendo. Por isso que eu me coloco como especialista em fibromialgia. Por quê? Porque uh -huh. eu estudo pessoas. Eu converso com pessoas que sofrem. Eu tenho um carinho para vocês que sofrem com fibromialgia. E, então, essas contrariedades, por isso que eu falei, a ambição é legal. A gente tem que ter ambição. Mas passou do ponto e que eu não consigo enxergar janelas de saída tal, aí eu entro num parafuso. A gente fica doente, né, doutor? Aí fica doente. É. Aí abre porta para a doença entrar. Para a doença. Foi o que Foi aconteceu, aqui que eu eu acredito. Eu falei na aula de ontem, na aula de ontem na maratona, eu falei da semente. Você estava tava na aula de ontem que eu falei da semente? tava sim, a semente. semente. É, é o jardim da nossa vida. Você não quis plantar isso no jardim da sua vida, mas de forma, é, sem ter o conhecimento, você plantou algo que você não queria. Então tudo é uma questão de dose. O remédio vira veneno a partir da dose. Toma remédio demais, vira veneno. Né? Perigoso até matar. Intoxicar. E com que eu sofro, com que eu sofro, doutor, eu quero ajudar as pessoas porque eu sei que elas estão sofrendo também por isso eu quero aprender posso falar uma coisa para você pode claro você acha que eu tenho sucesso com fibromialgia eu estou vendo isso que teve né isso eu senti na pele isso oh, escuta essa você acha que eu sofro com fibromialgia Pelo seu entendimento, talvez o senhor sofreu. Não. Parece Não. que o senhor sente, parece que o senhor sabe o que eu estou sentindo. É porque eu me conecto com você, eu estou olhando para você no seu olho. Eu me conecto com você. Eu me conecto ah. com as pessoas que sofrem e eu consigo ajudar. Que bom. A é tão... técnica da reflexologia. É... Então, houve <risos> essa. Eu ouve. nunca tive fibromialgia. Nunca tive. Que glória. Eu, eu imagino a dor que você sente, mas eu não sinto. Certo. É como a dor do parto. Eu, não, eu sou homem, eu não tenho dor do parto. Eu imagino a dor que você possa sentir na dor do parto, mas eu não. não é, eu tive dois partos, mas foi duas cesarianas, eu não tive dor de parto, mas é, deve pra, ser triste, só gente, né, doutor? Uma, viajar na maionese que respeito da dor. Então, certo. pensa assim: ó, o professor não tem dor, nunca teve. E ele sabe lidar. Beleza? Agora você, Lourdes, vou apontar para você. Você sentiu fibromialgia até ontem. Vamos colocar a data de ontem como a data limite? Limite. A data limite foi ontem, Vamos. dia 6 de setembro. Foi a data limite. 6 de setembro. E você fez a auto melhorou e você está no estado de melhora agora. E esse estado de melhora precisa continuar na terapia. Tá? Não é numa única sessão. Que as coisas são perenes, que as coisas duram por um longo período. Precisa de mais sessões, precisa de mais entendimento, de mais compreensão. Então pensa assim comigo. Você, vou apontar para você. Você, vendendo o serviço de reflexologia... Você tem mais condições de angariar clientes do que eu. Como assim, professor? O senhor é professor, eu não sou, mas eu não tenho a dor da pele. Você tem, você teve. Você teve. Então, quando o seu espaço terapêutico, ou quando você for fazer um atendimento home care, e a pessoa tiver com fibromialgia, o que você vai falar para ela? o que, que você vai falar para ela, uma pessoa que já teve fibromialgia e que eventualmente você vai pegar para tratar, para cuidar com a reflexologia? Eu, talvez eu vou citar eu como exemplo, né doutor? Ah, é isso, eu não posso me citar como exemplo, eu não posso. Se eu falar isso aqui, eu estou mentindo. Ah, eu tive fibromialgia, eu melhorei porque eu fiz isso. Eu não posso falar isso, eu não posso, porque isso é uma mentira. Mas você pode bater a mão no peito e falar assim ó, Eu tive por 15 anos Eu melhorei, estou bem, estou controlada Só com a massagem e com as orientações do professor Então se você, você vai apontar para sua cliente Se você tem fibromialgia, fique tranquila Eu sei como te ajudar Você vai falar isso com muito mais propriedade do que eu Porque você passou por esse calvário Eu não passei Que calvário Entendeu? Então você e vocês que estão aqui com a gente, que passaram por esse calvário, né? eu vi o calvário passar, mas eu não estava nele. Eu não participei dele. Eu vi passar. Eu vi a dor passar dos outros, mas eu não tive dor. Eu estava ali. Então você acaba tendo muito mais é, propriedade para falar e falar, olha, eu passei com isso. Sofri com isso 15 anos. Quantas mulheres sofrem com fibromialgia há 15 anos? É muita muita gente sofre, doutor. Muita gente, muita muita gente. gente sofre. Então imagina você colocar no seu story, nós estamos aqui no Instagram. Você quer trabalhar com fibra, com reflexologia? É vai ser muito bom. Você quer trabalhar com quero. reflexologia? Quero sim, quero sim. É. Já comecei, né, doutor? E mim, Isso. né? Isso. Então aqui você está no Instagram, usa o Instagram, faz um story. Faz um story. É, eu tenho que aprender essas coisas, e doutor. Deus. Ah, e que tal? Tá? Sabe uma coisa legal que tem nos nossos cursos? Oi. Além, obviamente, do curso em si de reflexologia, dentro do curso nosso tem um curso de internet. Ensinar é. a fazer story. É um Aham. bônus que tem dentro do nosso curso. É, é bom. É bom. Né? Então você vai criar um story dizendo, olha, eu tive fibromialgia por 15 anos e hoje eu estou super bem. Você quer saber como eu consegui me livrar? Clica aqui embaixo. Será que as pessoas vão ficar curiosas? Entendeu? Acho que vão. Deve então, ficar, você né? Você vai começar a angariar clientes. Que são similares a você, que passaram, que estão passando pelo calvário da fibromialgia. Aí você vai falar para ela: fica tranquila, fica tranquila, eu sei como que faz. Por quê? Porque você vai replicar na sua cliente aquilo que eu ensinei você a fazer. Que maravilhoso! Uma sessão. Só que, de novo, o tratamento para fibromialgia e para tantas outras questões não é uma única sessão. Precisa seguir o um tratamento. Fazer outras sessões, seguir em frente, avançar, harmonizar, entender por que a fibromialgia chegou, bloquear esse, esse passado, deixar o passado no passado e olhar para frente. Isso. Tá bom? Certo. Qual recado que você quer deixar para os nossos amigos aqui antes? Ah, a Gente, assim como eu tive um grande alívio, né? E não foi, como diz o doutor, o professor não é cura, eu tive um grande alívio. Eu, eu, eu digo para vocês, façam o mesmo. Porque ninguém merece viver com dor. Uhum. Que bom. Eu, eu só tenho a agradecer, uhum. professor. Obrigado, obrigado Eu vou continuar quero muito, contar, quero muito contar a sua história Se você me permitir Obrigada, permito ah, sim Isso Você vindo para o nosso curso é, Estando dentro do nosso curso aí, um, Quem sabe Num um breve futuro Uma das minhas alunas Seja você dando esse depoimento Para milhares de pessoas aí A gente coloca então... um vídeo no YouTube aqui no Instagram, as outras mídias sociais, para que a mensagem chegue para outras pessoas é muito importante, é. tem que, tem que chegar uma, uma, uma última perguntinha para você é, sim você tomava né, não sei se você vai continuar tomando medicamento para dor analgésico sim, sim. você tem noção do quanto você precisa colocar de dinheiro por mês para a medicação? Eu, eu, resisto muito, eu resisto muito aos medicamentos, sabe? Eu compro, mas eu deixo ele na gaveta. Uhum. Mas se eu tivesse que comprar mensal, passava de R$ 800. Reais. Uau! Meu Deus! Mas eu, eu vivo muito com a dor. Então, eu não tomo remédio, eu resisto ao remédio. Mas houve época que você gastava esse valor de 800 por mês. Sim, sim pelo valor do que eu compro, né? do que hum. eu comprei, que está ali guardado, que teria que tomar diariamente, é, fazendo as contas mensal, passa disso, passa de 800. Meu Deus. Tá. É Posso trabalhar para comprar remédio. Isso. É só um detalhe, pessoal. Eu não sou contra a medicação, tá? Sou extremamente a favor. Se eu vou no médico, o médico receita para mim o medicamento, eu vou lá, compro, eu sou bonzinho, eu respeito e tomo. Só que eu preciso, só que eu me alerto. Eu, aí eu olho para mim no espelho e falo, falo para mim, né? Eu sou, eu sou meio. É um exercício que eu ensino no curso, é o um exercício do espelho. É você se parar em frente ao espelho, é um exercício difícil, tá? Não é um exercício para fazer a qualquer hora. Certo. Tá? Eu vou falar, mas isso aqui é a se você fizer e não tiver controlado é perigoso você entrar em desarmonia é você olhar pro espelho olhar no olho do espelho olhar para você e falar o que, que você está fazendo nessa vida como que você se permitiu chegar nesse ponto e aí não tem onde correr não tem como me justificar com a minha esposa não tem como me justificar com o meu amigo é eu com eu você vai ter que ouvir aqui que aquele cara que tá lá no espelho falar para você e aí a gente encontra a verdade. Eu, eu já disse, faço a terapia do espelho, professor. Eu faço a terapia, eu chamo terapia do espelho para mim. É. Isso. é Porque a fisionomia de dor é muito feia. Uhum. Então, eu vou no espelho e me arrumo e sorrio muito para mim. Legal. Mas voltando lá na questão do, do valor mensal, o que, que você faria? Vamos fazer um exercício aqui. O que, que você faria hoje com 800 reais por mês no bolso, Luiz? Então, eu acho que eu procuraria formação. Uhum. Eu usaria esse dinheiro para procurar formação, para aprender, para ensinar, para passar para frente uhum. coisas boas. Legal. Porque bom. eu não sou de acumular muito, não. Eu não sou de ac acumuladora, sabe? De querer comprar muitas coisas. Eu sou de uhum. ajudar, ajudar que muito, bom. sabe? Que bom. Eu sou de ajudar, de doar. Joia, maravilha. Eu sou do ar. Luiz, adorei falar com você. A vontade é ficar aqui o dia inteiro falando com você, né? Então, é mas foi muito bom, professor. E vou tá. continuar junto. Isso. Tá bom? Um beijo carinhoso para você, sua família. Muito obrigada então, por ter me aceito. Obrigado.